Você consome é taxado em todas as fases da produção e por isso aproximadamente 50% do valor final de cada produto vai direto para os cofres do governo, deixando tudo mais caro. Desperdício ativo é aquele em que o servidor público é, oferiria algum ganho a partir desse desperdício. Uma forma acadêmica de definir corrupção. E o desperdício passivo é aquele em que o servidor público não ofere ganho com o desperdício, ou seja, ineficiência. Apesar do governo oferecer hospitais, escolas, creches, segurança, esses serviços são tão ruins que eu tenho que pagar tudo no meu próprio bolso. Quem tem carga tributária de 10% não tem Estado. O Estado não pode fazer absolutamente nada. Plano de saúde, escola particular, segurança privada, seguro contra roubo, pedágio, água, luz, gás, telefone. Até o transporte público eu pago. E pago caro por um serviço de merda. Fabricado em Sumaré, interior de São Paulo, ele custa 25.800 reais no México. No Brasil, é vendido por 56.200 reais. Infelizmente, apesar de o Brasil ser um dos países mais ricos do mundo, também detém um dos menores índices de desenvolvimento humano. Vamos mudar isso. Em suma, precisamos reduzir a carga tributária... E aumentar a eficiência do gasto público, elevando a parcela do PIB destinada aos investimentos, especialmente em infraestrutura.